Fala, fala, galerinha. Eu sou Norberto, esse é mais um Elefante Literário e vim falar sobre Minha Sombra Cabe Ali, de Leon Idris. Primeiramente, se eu não estou enganado, esse livro ficou entre os três finalistas do concurso Kindle, promovido pela Amazon, alguma coisa assim para novos escritores. E foi um livro que Leon escreveu super rápido, em cerca de três meses, à mão e tudo mais. Ele explica como foi todo esse processo de criação nesse vídeo aqui, quem quiser pode ir lá dar uma conferida. O protagonista desse livro não tem um nome e a gente vê que determinado dia ele decide que vai viajar para a cidade de Cristina, que é uma cidade pequena em Minas Gerais, onde viveram os seus avós. Então ele vai visitar essa casa do avós, pra ver como é que tava, né, pra ver como é que uh, a vida que ele se lembrava está hoje em dia porque ele passou grande parte da infância, tudo mais ali, e ele queria conhecer um pouco mais sobre a família. Daí, quando ele chega nessa casa, né, ele passa a entrar em contato com esse passado a partir de alguma de uma coisa que acontece lá e a história, a partir desse momento é narrada em duas pessoas, né narrada por ele e pelo avô, em capítulos alternados. A gente percebe logo nos primeiros capítulos que tanto o avô como ele tem semelhanças muito grandes toda a vida deles, né é, é tipo, envolvida pela literatura Tem toda essa questão da palavra, de da escrita Eles são pessoas que não são muito sociáveis, né São mais fechadas E ao longo desse processo de descoberta do passado ela foi tomando um munho histórico Que eu não não gostei muito Na verdade, porque eu não sou muito fã de história Nunca fui muito fã Ligado uh, nos acontecimentos de muito tempo atrás Que tem muitos nomes, muitas informações e eu acabei meio que me perdendo, nessa essa parte. Então nesse momento eu achei a leitura um pouquinho cansativa, eu dormi um pouquinho e ali, mas também isso não é parâmetro pra nada, porque eu durmo lendo qualquer coisa. É bom lembrar aqui que o livro tem um tom, assim, muitas vezes um pouco melancólico, sombrio, mas não, mas não na questão de, de ser meio que um suspense, uma coisa meio dark, mas porque o autor, ele promove muita reflexão a, ao longo das falas, né, tanto do avô quanto do protagonista. E além de ser uma leitura muito bonita, né, que enriquece o repertório de quem tá lendo, porque enfim, ele tem uma escrita de fato muito bonita, embora eu não tenho me tornado um grande fã E ele também traz a reflexão de Quantas pessoas nos geraram Antes dos nossos pais, né Tipo, em que momento a nossa sombra Existia antes de fato Da gente existir, em que momento a gente foi construído Ao longo da história. Esse foi um ponto que me chamou A atenção, tanto que eu marquei muitas frases Ao longo do ebook, né, porque eu li pelo Kindle E tem muitos pontos de reflexão desse tipo Quem se interessar por livros que, que envolvam A memória, que envolvam essa questão de busca Pelo passado e, não sei, autoafirmação Buscar quem você é é hoje, a partir do que aconteceu antes esse livro é uma boa pedida, o link tá disponível aqui no box de descrição o livro também tá de graça, né pelo Kindle Unlimited, quem assina pode ter acesso a esse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ficar ligado em tudo que tá rolando por aqui, valeu <risos> <tos> gente... olha só a gripe ah, il bon.